Se você gosta tanto assim da profissão propagandista quanto você costuma dizer, por que, que você abrir mão dessa profissão para montar um curso que você gosta você deveria ter continuado? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero contar um pouquinho da minha história e, se possível, inspirar você com ela. É uma história que é inusitada, não é tradicional, mas que carrega aí uma série de aprendizados importantes e válidos. E é isso aí. Eu sou Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. mesmo é uma curiosidade que as pessoas têm né eu descobri isso né eu acho que é natural porque à medida que a gente vai crescendo e a, e a gente vai alcançando aí cada vez mais pessoas e transformando vidas e alcançando uma audiência maior uma abrangência maior não digo que é sucesso porque isso é muito relativo mas tem essa questão aí das pessoas se interessarem em saber mais a nossa história e ter curiosidades e é isso que eu quero fazer hoje eu quero responder essa pergunta, que tem sido bem frequente, né? Celso, mas por que então você abandonou a carreira de propagandista? Se você diz que gosta tanto e tudo mais, eu vou explicar isso hoje para você. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever se você ainda não é inscrito. Vida de Propagandista é o maior canal do país sobre a profissão. Aqui você vai encontrar conteúdos gratuitos, exclusivos, que já ajudaram dezenas e de milhares de pessoas a alcançarem o seu objetivo de ser propagandista. E por que, que isso não aconteceria? para você. Se você já é da indústria, você também é convidado a nos acompanhar, nós temos conteúdos também voltados para desenvolvimento, para crescimento profissional, então fica com a gente e você não vai se arrepender. E já deixa o seu like aí também que vai ajudar demais, combinado? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa história, né? eu tenho o maior orgulho, a maior honra de falar da minha história, eu tenho orgulho dessa trajetória profissional e eu quero te contar um pouco sobre isso hoje. Então, o fato é que eu me considero abençoado por ter tido o privilégio de nascer e crescer num ambiente de empreendedores, isso realmente molda a nossa mentalidade de alguma forma, porque a nossa família é muito comum falar de vendas, de metas, de relacionamento com cliente, com vendedores, de crescimento profissional, de instabilidade, né? de conquistar as coisas pela própria força de vontade, não tem garantia de nada e tudo bem. Vamos lá e vamos fazer o nosso, então esse ambiente é bem legal, bem desafiador. Terceiro eu tive esse relacionamento com projetos de empreendedorismo e tive esse, essa vontade de crescer profissionalmente. Né? Então já com 20 anos eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar numa grande multinacional, da a Coca-Cola. Eu disputei a vaga com várias pessoas mais experientes, mas até mesmo com o currículo, eu nem era formado na época ainda, e eu acredito muito que o que me fez conquistar aquela vaga foi o quanto eu demonstrei de vontade, de querência mesmo, sabe, de desejo, de fazer acontecer, de aprender, aberto ao aprendizado, ao feedback, isso com certeza ficou nítido ali na minha comunicação verbal e não verbal, e eu conquistei aquela vaga, e eu comecei como analista de marketing júnior, já era um desafio gigante, Quatro anos depois eu estava como executivo de trade marketing, teve muitas conquistas, muitos aprendizados foi um momento de grande crescimento especialmente em aprendizado para mim mas nesse período aí eu conheci a indústria farmacêutica através de um amigo e me encantei com a profissão, fiquei imaginando cara eu quero isso para mim como que é realmente algo que nos encanta pelo, pela função do propagandista pelos salários e benefícios também, porque isso faz a diferença, não tem como negar mas pela, pelo papel social também, né? o que, que esse profissional faz quando a gente descobre um pouco melhor. E eu busquei, na época não tinha informações como tem hoje na internet, não tinha o canal vídeo de Propagandista, que ajuda demais, foi inclusive uma grande motivação para mim, lá na frente, ter criado esse canal, que é justamente para ajudar pessoas que, estavam, que estão hoje, como eu estava naquela época, lá. então uma forma de trazer mais conhecimento, trazer mais informações, é, eliminar as crenças limitantes que atrasam tanto em nossa conquista, e aí, a verdade é que eu e o meu amigo, ele ingressou primeiro do que eu. E quando ele ingressou, eu queria tanto que eu me envolvia diretamente com, com o trabalho dele. Eu analisava os territórios junto com ele, eu treinava propaganda junto com ele, eu criava plano de ação, então eu me interagi muito de perto com esse setor. E quando veio a minha vez, quando chegou a minha oportunidade, eu já estava acelerado. né Eu sempre falo aí, no meu livro eu cito também que, o meu gestor ele não permitiu que eu participasse ali das propagandas no curso de novos porque eu estava assustando os meus outros colegas ali. Então, foi um momento denso, né, de extremo aprendizado e crescimento, e nesse momento é que eu realmente me apaixonei pela profissão. Eu pude ver quão, sabe cara, é desafiador, ao mesmo tempo é muito gostoso, muito gratificante, é muito dinâmico a profissão propagandista. E a gente, nesse período a gente trouxe outras pessoas também, a gente treinou, a gente preparou E a gente, a gente sempre se destacou na função E um pouco antes de tudo isso acontecer, eu acho que esse foi o ponto chave de toda essa história é, Eu sentei com esse amigo, no, eu não sei nem se ele vai lembrar disso aí né ele sentou numa mesa, almoçando ali, e ele me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci Ele perguntou, Celso, para que Deus te fez? Qual foi o objetivo disso? Não precisa responder agora não, mas pensa melhor nisso aí o que, que ele queria? Eu, eu, sinceramente, eu nunca deixei de pensar nessa pergunta depois desse dia, sabe? Tudo isso ficava ali na minha cabeça. Assim, mesmo. Que Deus me esteja, qual foi O objetivo dele. Eu comecei a observar melhor aquilo que, sabe, que fazia meu coração ferver, aquilo que fazia, que me motivava muito. E desde a época da Coca-Cola, treinar pessoas, mudar a vida das pessoas, ajudá-las a, a desenvolver, a chegar num outro patamar de performance, de, de resultados, isso era o que me movia, isso me, sabe, mudar o patamar de vida das pessoas, contribuir, impactar positivamente na vida delas, era aquilo que me inspirava e que, de certa forma, me dava tesão mesmo, sabe, de fazer. E dentro da indústria eu tive a mesma oportunidade, e foi até que chegou no momento que eu vi que surgiu esse projeto, nessa né, ideia, nós podemos fazer isso para muito mais pessoas no Brasil inteiro, e por que não? E a gente tinha que fazer uma escolha entre a carreira óbvia, né? E nada de errado de crescer, de ser propagandista, de passar anos fazendo isso, ou apostar naquilo que era o mais incerto, que era o mais é uma ideia maluca, né, de formar pessoas para essa área e tudo mais. E a nossa escolha foi pelo coração. E olha, eu não me arrependo não. Sabe, eu vivo hoje daquilo que eu amo fazer. Hoje eu tenho clareza dessa resposta. Hoje eu sei que o que eu faço de verdade é ser ponte para o sucesso das pessoas. Foi né? sim, não por acaso. Nada acontece por acaso. né? Não por acaso a gente hoje tem o maior canal do país sobre a profissão. Isso a gente entrega conteúdos que realmente transformam a vida das pessoas. Não por acaso o nosso curso é responsável pelo ingresso de profissionais no Brasil inteiro, nos maiores e melhores laboratórios do país. Então eu acredito que nesse aspecto a gente foi muito bem sucedido é, eu não me arrependo em momento nenhum de ter feito essa escolha, muito pelo contrário, eu sou muito feliz de ver cada conquista, né, cada que iniciou ali, talvez até nos conteúdos gratuitos, depois na aposta dos nossos alunos pelo, pela nossa formação completa, então isso realmente me motiva muito e eu acredito que isso pode te inspirar também, né? pode te motivar também. Eu amo a profissão propagandista, eu me considero que eu continuo sendo propagandista, é, em crescimento, em desenvolvimento aprendo com os meus alunos também e sou ponte para o sucesso deles e aí eu preciso dizer né, que algumas pessoas tentam empregar em algum tipo de demérito né, pelo fato de, sei lá, algumas pessoas acharem que eu passei pouco tempo na indústria, mas não é verdade sabe? Com um tempo muito intenso foi o suficiente para eu viver sentir na pele as dores gerar resultados relevantes como eu disse, eu cheguei acelerado Sentir as dores do gerente, que é quem eu considero que é o verdadeiro cliente da, da nossa empresa, porque são são gerentes que contratam os nossos alunos. Então, na verdade, a gente precisa gerar valor para eles. Então, eu senti as necessidades dele, consegui ouvir de perto, entender. E nesse aspecto não foi pouco tempo, não. Foi um tempo muito rico, muito precioso e que deu para validar muitas coisas. Não é à toa que a gente consegue ser tão efetivo no que a gente faz hoje não disse nada acontece por acaso quando tem propósito quando tem verdade tem mais intensidade tem mais entrega né eu sempre não se engane a trajetória empreendedora ela é desafiadora a cada momento porque não tem garantia mesmo mas o que me inspirava era cara eu não posso deixar de entregar de transformar a vida das pessoas De gerar sucesso para elas os meus alunos contam comigo isso é muito forte, isso me faz persistir e prosseguir e desenvolver cada vez mais a cada dia. né? Então eu espero que isso tenha respondido, se você tinha essa curiosidade comenta aqui embaixo né? e se você também tem uma história para compartilhar que é inspiradora também, seja na indústria farmacêutica, seja em outro setor, deixa eu saber também, deixa as pessoas, vão participar, né? vamos interagir, acho que é legal inspirar outras pessoas com a nossa história de vida e hoje eu quero deixar. Não um convite, né? não para você baixar o nosso e-book, não para você participar de algum evento gratuito. Hoje não. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Para que, que Deus te fez? Pensa um pouquinho. Não precisa responder agora não. Sucesso! <risos>